Minha função na vida é ser palhaço e espalhaçar palhaço no mundo. Porque todo mundo tem um palhaço, que todo mundo erra. Em vez de se levar a sério e querer competir para ser melhor que o outro, a gente pode utilizar nossos erros e nossas falhas para convidar as pessoas a rirem da gente junto com a gente. Então, senhoras e senhores, cuidado, eles estão em fase de adestramento, tá bom? É! Resgatar um palhaço mais puro, onde a graça é ele, ele não faz graça dos outros, ele não conta histórias engraçadas. O chute é na bunda dele, o tapa é na cara dele, a torta vai parar nele. Baba Birimbau da Ladainha! Qual é o nome que o senhor quer usar? Então olha pra eles, qual é o seu nome? Então fecha o olho e mergulha! E aí eu vim aqui no Ponto de Cultura do Circo do Capão E aí esse pessoal aqui me procurou, são 36 paspalhos, entendeu? Todo mundo foi educado pra ser inteligente, foi ou não foi? Foi, foi! Mas o pessoal passou uma semana buscando o seu estúpido interior, olha! A televisão esforça a gente a querer ser igual o pessoal do Brig Brother, né? Ser bonitinho, pra casar com alguém bonitinho Mas o pessoal aqui estudou pra mostrar a estranheza e a feiura deles, rapaz. Quando então, a gente faz arte, a gente tem que se conhecer. Porque no número clássico de palhaço é um resgate à tradição oral e nele já está inserido o tempo cômico, a piada, o foco. Então é uma forma do artista amadurecer dentro desse molde, né? Ajudando vocês a se levar menos a sério. Então eles vão ser batizados agora! E é um batizado especial! Salobrinaldo, Jägeraldi! Macarrão! senhores, é a de iniciação! Como é é Concordo muito com o Augusto Boal, né? Apesar de eu ver que o riso, ele por si, ele já ajuda a pessoa a se curar, porque só em você fazer isso aqui, né, você já tá ativando o sistema parassimpático, né, o sistema nervoso. Quando o povo tem cultura, é, ele já tem segurança porque ele vai ser menos violento. Ele vai ter educação, ele porque ele vai estudar, porque cultura, né, dá fome de mais cultura. Abaixa, abaixa, abaixa, abaixa. Palmas para o nosso músico. e senhores. Ser é palhaço não é fácil, não, precisa ter coragem. A gente tem medo de ser palhaço, a gente tem medo de vocês também. Por isso a gente tem respeito. Então quem gostou, bate palma e grita pra eles. <risos> Patrocinador, isso aqui é você. Projeto do Ministério da Cultura. Força, interações estéticas, residências artísticas e pontos de cultura.